Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital. Pessoal, fica comigo, seja esse vídeo até o final que eu vou te ensinar aqui, o passo a passo, como você está criando o pixel do zero, tá bom? Então, se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, já peço que você deixe aqui embaixo, deixa seu like aqui, deixa seu comentário, tá? E se inscreve no meu canal para você não perder nenhum conteúdo que eu entrego pra você, tá? Outro ponto, tá? Outro ponto também, não... É, esquece de poder ativar o sininho, porque como é que eu vou, né? Postar um vídeo aqui para você diário e você não vai receber. Como é que você vai ficar se você perder esses conteúdos aqui que eu entrego para você, cara? Você tá perdendo uma mina de ouro porque é conhecimento, tá bom? É agregado de dois anos, tranquilo. Então eu quero te ajudar demais. Não quero ser chato, ok? Mas eu quero poder ser um chato que te ajude, que pegue na tua mão que você possa andar caminhar, ok? E possa ser muito maior ainda do que eu, ainda na internet tranquilo então de fato pessoal deixa aqui embaixo você comentar ativa o sininho então cara vamos lá vamos para cima vamos agregar aqui, vamos crescer juntos que em 2022 aqui e nos próximos anos aí beleza então vamos para nossa prática que é isso que eu quero entregar para você bora no canto esquerdo aqui galera você vai vir aqui ó, você vai procurar aqui o nome pixel aqui tá bom ó? beleza clique aqui em pixel vem aqui ó, em adicionar tá vamos pixel já vai ser já criado aqui como já é, natural, automática então você vai colocar aqui, no caso se você tiver um site, cara, é muito importante também tá? geralmente muita gente não faz é, esse processo, mas se você tiver um link do site teu, né então é bem legal você colocar aqui o link do, do, do teu site, mas não tem problema, você vai co colocar aqui, você vai vir aqui em continuar, beleza? pronto, ó, nossa fixa já, tá já foi criado aqui já, tá bom? Já foi criado, clica aqui ó, tá, clica Perfeito, tá bom? O seu pixel já foi criado, beleza? O seu pixel já foi criado, tá aqui vermelhinho. Não te preocupes com esse aqui, porque ele tá, é, assim que ele receber, começa a receber eventos, ele já vai ficar verdinho, tá bom? Então, mas a ideia aqui é que você crie o seu pixel, tá bom? Então, o seu pixel já foi criado de forma bem simples, tá? E bem profissional, beleza? Então, nosso conteúdo de hoje foi isso aqui. Espero que você tenha gostado. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, cara, deixa aqui abaixo nos comentários. Porque eu vou ser uma honra poder te responder, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até o um próximo vídeo.